Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vindo a esse canal. Eu me chamo Fernanda Baldiceira, sou terapeuta floral e professora de terapia floral. E nesse vídeo eu vou te explicar por que é que os florais não são placebo. Em primeiro lugar, eu quero fazer uma breve reflexão sobre o efeito placebo. O efeito placebo, ele é quando a pessoa acha que tá tomando algo com o potencial de ajudá-la, mas que na verdade ela tá tomando um componente inerte, que não tem efeito para efetivamente resolver o problema dela. Como água, soro fisiológico, comprimidos de açúcar ou farinha, etc. Mas mesmo assim, a pessoa melhora tomando esses produtos inertes, que não são capazes de realmente ajudar ela no que ela precisa. Isso significa que não foi o que a pessoa tomou que ajudou ela, mas foi ela mesma. O efeito placebo, na verdade, ele é a prova viva de que nós temos a capacidade de nos curarmos, quando a gente realmente acredita nisso. Ao meu ver, o efeito placebo ele é simplesmente maravilhoso e ele deveria muito mais estudado e valorizado. O que, que você acha sobre isso? Comenta pra mim, escreve pra mim aqui nos comentários. Mas vamos retomar o assunto voltado aos florais. Antes disso, eu quero te pedir pra deixar o seu like aqui nesse vídeo se inscrever no canal se você ainda não tá inscrita ou é inscrito, porque isso ajuda muito a gente. E assim todo esse conteúdo super relevante chega a mais pessoas. Então vamos lá. Por que é que os florais não são um placebo? Porque os florais, eles têm efetivamente a capacidade de nos ajudar. Eles contêm formações que entram em contato com o campo de consciência, o campo de energia, de quem toma os florais, então acontecem os efeitos né, e promovem as mudanças é, na pessoa com o uso. É muito importante a gente entender que os princípios ativos dos florais são de natureza informacional, ou seja, eles são informações originadas de cada planta específica dos quais os florais são feitos. E não é porque a ciência tradicional ela não consegue detectar essas informações do floral que elas simplesmente não existem. Se você quer estudar cientificamente os florais, você deve buscar os conhecimentos da física quântica. E outro fator muito muito relevante para a gente entender que florais não são placebo, é o fato de bebês, crianças pequenas, animais e até mesmo plantas demonstrarem efeitos após entrar em contato com os florais, sendo que nenhum deles tem interferência do efeito placebo. Você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto? Escreve para mim nos comentários para que eu possa te ajudar. Gratidão pela tua presença aqui, não deixa de dar o seu like no vídeo e até a próxima.